E nesse vídeo eu vou te mostrar agora como verificar a sua conta na Best 365 em menos de 3 minutos, de maneira prática e rápida. Fala comigo, seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal, me chamo Júnior Moreira. No vídeo de hoje eu quero te mostrar como verificar a sua conta na Best 365 em 3 minutos, de maneira rápida, de maneira prática. Eu sei que muitas pessoas têm algumas dores de cabeça por conta de verificação, mas eu vou te mostrar agora como resolver isso de maneira prática. Mas antes de mais nada, eu já quero pedir para você também, olha só, vou deixar aqui na descrição desse vídeo, o link do meu grupo free do Telegram, olha só Estamos chegando aí a 7 mil pessoas A gente envia entradas lá é, da Tropa Milionária Que são os meus robôs, né? Eu tenho de, de futebol virtual, futebol real e tudo Eu mando algumas entradas lá, olha só A galera lucrando lindamente dentro do grupo Então eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo Para você acessar E também vou deixar o link promocional do Tropa Milionária Que é o meu curso e com um o link que está aqui abaixo Com os três grupos VIPs inclusos, tá? Ao invés de pagar um, cada um separado Vai os três tudo incluso, como se fosse um pacotão, beleza? Mas enfim, vamos para a tela do meu computador aqui agora que eu vou te mostrar como verificar a sua conta rapidamente na Best 3. Vem assim, vamos embora. Então, é... então, olha só, acabei de fazer login nessa conta de teste que a gente usa para a gravação dos cursos do Tropa Milionária, que é o nosso curso, Tá? É, e aqui eu vou te mostrar mais ou menos o passo a passo para você estar fazendo essa verificação de maneira rápida, muito simples, muito prática, tá? Antes as pessoas tinham algumas, alguns problemas, porque antes a Bet3005 enviava para algumas pessoas uma correspondência E aí tinha que esperar essa correspondência chegar para fazer a verificação e né, dava alguns probleminhas em si de modo geral Então hoje é muito mais prático, eu vou te explicar como que você vai fazer aqui, ó Pronto, fiz login aqui nessa conta de teste, você vai clicar aqui na foto, ó tá aqui em cima e vai clicar aqui nessa opção de minha conta. Como você pode ver escrito aqui, ó, minha conta, OK? Clicou na opção de minha conta, vai abrir essa tela aqui para você. Você vai clicar onde está escrito aqui, ó, verificação, OK? Você vai ver onde está escrito verificação aqui nessa nessa parte esquerda aqui da tela, ó. Clicou em verificação, como você pode ver, essa conta já está verificada. E o engraçado, para você tomar noção, essa conta é uma conta que a gente usa simplesmente para gravar as aulas do nosso curso que é o Tropa Milionária e a gente usa ela para testes, então a gente criou essa conta recentemente para testes e no mesmo dia essa conta foi verificada, então hoje a Best 365 ela fez algumas atualizações que antes demorava para se fazer a verificação, hoje em dia está levando coisa de um dia, mas na grande maioria das vezes ela está aprovando, está verificando no mesmo dia, em questão de muitas vezes até minutos, tá? Tem casos de alunos nossos aqui do Tropa Milionária que em alguns minutos, coisas de 30 minutos, 40 minutos depois, já estavam com a conta verificada. Então, qual vai ser o passo a passo? Tá? Como você já pode ver, ela está verificada aqui. Então, quando você clicar em verificação, vai abrir para você aqui uma opção de você, digitar, de você enviar as fotos do seu documento. Se eu não me engano, vão aparecer duas opções. Eu vou colocar um print da tela aqui para você é, de quando apareceu isso para a gente então, você vai clicar na opção de enviar o documento pode ser um comprovante de pode ser o documento de habilitação ou de identidade no nosso caso a gente fez com documento de habilitação ok o ponto importante que você precisa frisar aqui é que você precisa enviar esse documento de uma maneira que fica muito claro os dados que estão nele tá que fica com uma imagem boa com a claridade boa para não ter riscos de ser rejeitado tá bom então Preste muita atenção neste ponto, veja que está muito claro de, de se entender o que está lá dentro. E aí você vai enviar a parte da frente e depois uma imagem da, do verso do seu documento, ok? E depois disso, basta você confirmar os dados depois, clicar no botão de enviar e aguardar. Se você enviar os dados de uma maneira clara, que realmente esteja legal de se entender, a chance de verificação no mesmo dia é maior, tá? Por que, que a gente fala isso? Porque a bs 35 é uma plataforma de outro país, então precisa que as informações estejam muito claras para que eles consigam entender de uma maneira melhor e mais prática, tá bom? Então, siga esse passo a passo, depois de fazer esse passo a passo, vem aqui, no, no, no, no, no, no, aqui nos comentários e coloca aqui para mim se deu certo ou se não deu certo, para que a gente consiga, às vezes, buscar mais maneiras, só que ultimamente, dessa forma, tem dado muito certo e muito rápido tá bom então é isso espero que funcione para você espero que dê tudo certo que você consiga a sua verificação no mais quero te convidar novamente para entrar lá no nosso grupo free no nosso grupo gratuito tem entradas lá quase todos os dias o link tá aqui na descrição e se você quiser saber mais sobre a promoção que está rolando do nosso grupo vip também né do curso na verdade tropa milionária mais os três grupos VIP de bônus vai estar tá aqui na descrição também mas é isso aí um grande abraço para você até o próximo vídeo valeu e até mais.